Tá vendo? A gente tem visita às 3 horas da manhã gravando isso. Monsters! Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Sage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Pra quem é do outro lado chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso mundo e a gente faz tudo o que a gente quiser por aqui e foda-se o resto do universo. No vídeo de hoje eu decidi trazer pra vocês este boné com orelhinhas de gato Que é uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre achei muito fofinho E na verdade eu tinha tipo muito esquecido dele Eu deixei salvo uma foto que eu peguei, eu gostei, que eu queria muito reproduzir no final das contas eu acabei esquecendo dessa foto Esses dias eu estava mexendo nas minhas coisas pra poder reaver as ideias De reconstruir tudo mais que eu precisava pro canal e blá blá Aí eu revi e falei... É você mesmo, tudinho, que eu vou fazer. E tá aí. Deixei trazer pra vocês pra fazer esse boné super bonitinho, pra criar umas fotos Tumblr muito fofinha aí na sua casa. Então, se você do outro lado quer aprender a fazer esse boné, confere o vídeo. Você vai precisar de um pedaço de pano preto ou da cor que você vai querer que seja a sua orelha, tesoura, cola branca, daquelas de escola mesmo, sabe? Cola pega mil ou de contato. Um boné do jeito que você preferir e uma vasilinha com água. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é colocar 4 colheres mais ou menos de cola na água e dissolver bem. Para as orelhas ficarem legais no boné, o pano ele tem que estar tá engomado. Mas nada mais nada menos que deixar o pano duro. Depois é só você mergulhar o pano nessa água com cola, deixar ele estendido no lugar que não pegue sol e secar bonitinho. Quando o estiver seco, ele vai ficar durinho, igual esse daqui. Eu desenhei numa folha um moldezinho triangular, mais ou menos do tamanho que eu queria que fossem as minhas orelhas. E eu desenhei eles no pano com uma caneta branca, mas você pode usar giz ou qualquer outra coisa que escreva no tecido. O molde, ele tem um pequeno risquinho na parte de baixo da orelha, onde a gente vai precisar cortar e colar depois para ele poder ficar saltadinho. Agora, com a tesoura, é só você cortar os moldes. É importante cortar aquele risquinho que eu deixo na parte de baixo da orelhinha. Eu passo a cola minha na parte de baixo da orelhinha, do lado esquerdo. Eu viro a orelha e também passo no lado esquerdo da parte de trás. depois você vai juntar uma com a outra e a orelhinha vai ficar montada e pronta pra colocar no boné Eu tô utilizando a cola Pegamil porque eu acho que o acabamento fica bem melhor Mas se você tiver cola quente você pode usar que vai funcionar do mesmo jeito Com as orelhas viradinhas e prontas eu vou passar cola tanto na orelha quanto no boné aonde eu vou grudar e eu vou fixar essas orelhas E é isso meus monstrinhos Secando é só pôr na sua cabeça Pra ficar gatines gostado, se você monstrinho do outro lado fizer esse boné, não se esquece de me marcar seja no seu Instagram, para que o cabelo tá na minha cara, seja no Instagram seja no Facebook, onde quer que você ache que eu vou conseguir ver, mas me marca porque eu adoro saber como vocês estão fazendo se vocês estão fazendo ou se vocês não estão fazendo então vocês vão me marcar mesmo, mas enfim, se você tá fazendo me marca porque... <risos> Se você tiver alguma ideia de algum tutorial alguma coisa que você ache legal, vocês também podem ficar livres para me marcar e me indicar à vontade. Eu gostando da ideia, a gente reproduz para mostrar para o mundo, não é não? É isso mesmo, eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!